Olá, esse é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nesta edição. Assessoria jurídica de graça. Já ouviu falar? Saiba quem tem direito e como ter acesso. Aqui nós atendemos clientes hipossuficientes, né? Que não teriam condições de arcar com as custas de um advogado particular. No quadro Decisão, Justiça nega pedido de indenização à viúva de um trabalhador. Na nossa entrevista de estúdio, o professor da UFMT, Valério Mazuoli fala sobre Direito Internacional. É agora, no Trabalho em Revista. Quem precisa entrar na justiça na busca de direitos pode fazer isso de graça. Aqui na sede do Tribunal, esse trabalho é feito por estudantes de uma faculdade particular de Várzea Grande. Entenda quem pode usufruir desse serviço e como fazer. Na sede do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, funciona um núcleo de práticas jurídicas. Aqui os estudantes de Direito de uma faculdade particular de Várzea Grande recebem a população que não tem condições financeiras de pagar por um advogado. A dona Zélia veio com a documentação e recebeu a atenção necessária para buscar seus direitos depois da aposentadoria. Bem, buscar que é uma ótima oportunidade para todos nós que não temos dinheiro para pagar uma advogada, né? É que é uma ajuda muito grande para a gente que precisa mesmo, né? Precisamos desse apoio das da autoridades para nos ajudar, né? Eu aposentei desde março e não estou recebendo meus direitos, né? Eu não tenho nada para receber fundo de UTS, então tem que correr atrás, né? Pelo menos 10 pessoas por dia. Gente que, como a dona Zélia, procura um local para buscar atendimento. Sete alunos do curso de Direito ficam com a responsabilidade de recebê-los. A Joselaine é um deles. Ela está no oitavo semestre e fica feliz em ajudar a quem precisa saber um pouco mais sobre a lei. Para mim é uma satisfação muito grande. né? É a possibilidade de nós colocarmos em prática aquilo que a gente vem aprendendo em sala de aula. Né? Então, para mim é uma realização. Eu já sou profissional na área do trabalho, né? É, atuo na área de gestão de RH e a vontade de ajudar mais as pessoas me levou a fazer a faculdade de Direito. né? Então, estar aqui no núcleo, podendo contribuir para pessoas que hoje não têm condições é uma satisfação muito grande, é a possibilidade de Realmente eu estou atingindo o meu objetivo. Atendimento que ajuda os estudantes na aprendizagem e principalmente quem precisa de advogado e não consegue arcar com os valores de um profissional atuante nos escritórios. Aqui os alunos são supervisionados bem de pertinho por professores como a Aline. Aqui nós atendemos clientes hipossuficientes, né, que não teriam condições de arcar com as custas de um advogado particular. Então nós atendemos ações até 10 salários mínimos, de pessoas que ganham no máximo até 2 salários mínimos e aqui os alunos da nossa instituição do univag é quem realmente faz o atendimento elaboram as petições né então é um trabalho de núcleo de prática jurídica para auxílio desses hipossuficientes às vezes são os valores irrisórios né que se descontassem ou a proporção que do do valor do advogado, faria muita falta. Então, essa é a importância. Então, é tanto a importância institucional, acadêmica, quanto a importância social de todos os núcleos de prática jurídica, em verdade. Quem tem interesse em procurar o um núcleo precisa trazer cópia de alguns documentos como RG e CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho ou olerite, extrato do FGTS e do INSS, Número do CNPJ ou CPF do empregador e endereço da empresa. Mas atenção, existem regras para o atendimento aqui. Então, aqui nós atendemos segunda, terça, quinta e sexta. Poderia vir aqui né, o, o possível cliente das 8 às 11 da manhã. Os alunos têm um prazo de até 40 dias para elaborar essa peça. Por quê? Né? Porque o aluno elabora, é, a professora corrige e aí temos essa troca acadêmica nesse prazo. E aí sim, é, vamos para audiência, verificamos possível o acordo ou mesmo chega a sentença ou recurso. Né? A gente vai buscar sempre a satisfação do pleiteado pelo cliente. A ideia é trazer mais experiência prática aos alunos. Só que mais do que isso, ajudar quem precisa da justiça. Como professores, nosso papel realmente é somente orientá-los. Aqui eles atuam como advogados. Essa, esse que é o objetivo, para eles fazerem as audiências, né? nós meramente acompanhamos os alunos, é o que a gente busca, a autonomia deles para o futuro, para eles já saírem daqui prontos, preparados para atuar, é, fazendo petições, fazendo audiências e até mesmo sustentações orais, que nós já temos casos também de aluna que já faz sustentação oral aqui no TRT, inclusive. uma satisfação muito grande você poder ouvir as pessoas. A gente encontra aqui pessoas de todas as, né, de todas as classes, assim, classe média, baixa, né, que precisa às vezes ser só ouvida. Né? Só escutada. Então a gente está aqui para isso, né? para ajudar realmente. Aqueles que a gente realmente identifica que está sendo injustiçado, a gente leva para a justiça. A gente quer aquilo que é direito dessas pessoas apenas, nada mais. Após a morte de um trabalhador que caiu de um telhado, a viúva buscou uma indenização na justiça. A decisão você vê agora com a jornalista Sinara Álvares. <tos> A primeira turma do TRT negou indenização à viúva de um funcionário que morreu ao cair do telhado de um galpão da empresa onde trabalhava em Campo Verde. O acidente ocorreu quando o trabalhador tentou arrumar sozinho um vazamento no teto. A viúva buscou a justiça para receber uma indenização da empresa. Depois de analisar os documentos, relatos das testemunhas e de representantes da empresa, ficou comprovado que a culpa foi exclusiva da vítima. A empresa comprovou que tinha uma equipe própria para esses reparos. Mesmo assim, o trabalhador decidiu subir no telhado sem ter recebido nenhuma ordem. Por unanimidade, a primeira turma do tribunal manteve a sentença proferida na vara do trabalho de Primavera do Leste. Concluiu que o trabalhador agiu com imperícia e imprudência, geradas pelo excesso de confiança. A Justiça garante a realização de videoconferência interligando pessoas que estavam em três cidades diferentes. Veja isso e outros fatos da Justiça do Trabalho em Mato Grosso no Giro da Semana. A Justiça do Trabalho em Diamantino permitiu uma videoconferência entre pessoas que estavam em outras duas cidades diferentes, Cuiabá e paraná em Rondônia. A audiência tratou de uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, por causa da morte de um funcionário. Na época do acidente, o um motorista encostou o veículo que conduzia nos fios de alta tensão e acabou morrendo. A decisão deve sair em breve. O governo de Mato Grosso foi absolvido pela primeira turma do TRT de Mato Grosso de pagar verbas trabalhistas a um engenheiro civil que foi contratado por empresas responsáveis pela reforma do complexo turístico da Salgadeira, que fica entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Na decisão, o desembargador Bruno Eiler deu razão ao Estado, com base no tipo de contrato firmado entre o engenheiro e as construtoras, e que o Estado era apenas o dono da obra. O Tribunal Regional do Trabalho renovou a parceria com o projeto social Mutiação. Com isso, neste ano, a Justiça do Trabalho continuará levando a quem mais precisa mensagens sobre o trabalho infantil, trabalho seguro e orientações sobre direitos trabalhistas. O Multiação é um projeto realizado pela TV Centro América e a Federação das Indústrias de Mato Grosso. Leva serviços de saúde, lazer e empreendedorismo. Tudo de graça. Em seis anos, foram prestados 400 mil atendimentos na Grande Cuiabá. No Tome Nota, saiba mais sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Seis coisas sobre a CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e tem o um objetivo de promover ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. A quantidade de membros da CIPA é determinada pelo número de empregados da empresa. É um empregador quem determina os representantes da empresa que farão parte da CIPA. Dentre os escolhidos, é indicado o presidente da comissão. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos pelos próprios profissionais. Os eleitos escolhem, entre os titulares, o vice-presidente. O mandato dos membros eleitos da CIPA tem a duração de um ano permitida uma reeleição. Os empregados integrantes da CIPA não podem ser despedidos sem que haja um motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro que justifique a dispensa. Essas foram as seis dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho sempre com você! Vamos para um breve intervalo e, no próximo bloco, você acompanha o um bate-papo sobre Direito Internacional. Quem conversa com a gente é o professor de Direito da UFMT, Valério Masuoli. Não saia daí! A gente volta já! Um país se constrói com respeito às leis e trabalho de empregadores que assumem os riscos do negócio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 Também temos cortes de trabalho na Suécia, Noruega e Finlândia, nações que estão no topo do ranking quando o assunto é desenvolvimento. Na América Latina, outros países contam com a Justiça do Trabalho. Chile e Argentina são alguns deles. E essa lista só aumenta. Em todos esses países, a Justiça do Trabalho está presente para resolver conflitos entre empregadores e empregados, garantindo que os direitos de cada um sejam respeitados. Agora você já sabe, a justiça do trabalho não existe só no Brasil, mas em todo o mundo. Gostou? Compartilhe!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 O direito internacional é o conjunto de normas que regula as relações externas entre os sujeitos internacionais. Define as responsabilidades legais dos Estados em sua conduta uns com os outros. Nós vamos debater esse panorama agora com pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e doutor em Direito Internacional. Inclusive, tem vários livros jurídicos publicados sobre este assunto Valério Mazuoli. Doutor Valério, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Trabalho em Revista. Eu que agradeço e é sempre um prazer estar aqui. Doutor, vamos começar falando então sobre o direito internacional. Muita gente acha que ele é muito distante de nós, quando na verdade é o contrário, né? Exatamente. O direito internacional ele já foi visto há tempos atrás como um direito muito longe, algo assim que nem faria parte, por exemplo, da nossa brasilidade, né? no caso é, de nós brasileiros. Ao contrário, o direito internacional ele está na vida das pessoas, tanto o direito internacional público quanto o direito internacional privado. Imaginem quantos aviões estão decolando nesse minuto dos principais aeroportos internacionais do Brasil com destino ao exterior. Quantas pessoas compram é, bens em outros países, inclusive pelo, por um smartphone você consegue comprar bens, um livro, por exemplo, por uma loja virtual sediada nos Estados Unidos, por exemplo? Quantas pessoas se casam no exterior ou também se divorciam, têm filhos? Veja, o direito internacional está presente, desde cobrar um alimento no exterior, executar um contrato feito em outro país, quanto no direito internacional público mesmo, as relações entre os estados, que atinge a vida dos cidadãos, os acordos que os estados é, concluem entre si. Então, o direito internacional é, está presente no dia a dia da vida das pessoas em atos até mínimos que nós nem nos apercebemos no primeiro momento essa importância hoje dessa disciplina que ela está realmente ela permeia realmente a vida dos cidadãos e sem contar evidentemente se do cidadão já ela já se faz presente do poder judiciário do poder judiciário então hoje o direito internacional está na pauta do dia da atuação dos juízes dos tribunais é, tanto regionais quanto superiores especialmente então, então, é uma disciplina que realmente ela tomou, vamos dizer assim, é, o Brasil, tanto nas relações privadas quanto nas relações públicas. E quais são as garantias que esse direito internacional traz para os trabalhadores, como exemplos? Isso é uma coisa maravilhosa. No direito internacional do trabalho, existe a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e que ela é responsável pela elaboração de normas, tanto normas é, que são tratados internacionais, quanto também recomendações. E todos esses tratados internacionais que dizem respeito à matéria trabalhista, eles uma vez incorporados no nosso ordenamento jurídico interno, ou seja, eles internalizados no Brasil, eles garantem diretamente, isso é um ponto que merece destaque, não é indireta proteção, é diretamente os direitos para essa grande carente massa popular, para os cidadãos em geral. E eles têm, portanto, uma aplicabilidade judiciária, em que o juiz e o tribunal não têm uma faculdade de aplicar essas garantias que provêm ou podem vir a provir do direito internacional, mas eles têm a obrigação e o dever. E também existe um, uma questão jurídica aqui dentro, porque o direito internacional ele é um estándar, é um padrão mínimo para todos os estados que assinam e que ratificam esse tratado. O Brasil, evidentemente, pode ter uma garantia a menos... Normalmente é isso que acontece nos países, o direito internacional vem para igualar porque os, os países têm garantias a menor, mas em muitos casos os países têm uma garantia a maior. Então, nesse caso, o juiz tem que compatibilizar, sopesar as garantias internacionais e garantias internas para aplicar aquilo que for mais benéfico ao cidadão. É a tese que desenvolvo no Brasil, chamado de controle de convencionalidade. Convencionalidade, não de convencional comum. Convencional que vem de convenções internacionais e, portanto, aplicabilidade prática desses direitos. Então, os direitos trabalhistas, é muito nítido isso. O direito internacional, por exemplo, garante... É uma, uma, uma, um benefício maior para o trabalhador. Por exemplo, um acúmulo de adicionais, por exemplo, isso já foi debatido no Tribunal Superior do Trabalho, né? E a norma interna brasileira manda optar por um. Ora, é evidente que é mais benéfico ao trabalhador ter um adicional a mais, ter um, um direito a mais do que um direito a menos. Nesse caso, se aplicaria, não obstante teve... um. Toda uma celema doutrinária do Tribunal Superior, não caberia muito aqui alongar sobre isso, mas em suma... É teria uma garantia a mais e uma garantia a menos no direito interno. Há casos em contrário, há casos que o nosso direito interno é mais benéfico, prisão de devedor de alimentos, por exemplo, devedor, o direito interno brasileiro, é mais benéfico do que as normas internacionais em que a prisão seria mais imediata. Isso é o exercício de sopesamento, isso é o exercício de controle. Então são direitos que atingem diretamente a vida dos cidadãos, mas, o poder, mas não é um robô que pode fazer esse exame. Por isso que nós dependemos do Poder Judiciário e a Justiça do Trabalho está aí para fazer esse belíssimo papel. Então, doutor, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela vem realmente para reforçar, então, a garantia desses direitos. Ela é importante. A OIT foi criada para isso, né? A, OIT, a, a, a origem da OIT, na verdade, foi uma parte do Tratado de Versailles, que colocou fim à Primeira Guerra Mundial, que não chamava ainda Organização Internacional do Trabalho. Era escritório, era International Labor Office. Esse International Labour Organization, ele veio depois da Segunda Guerra, já com a criação das Nações Unidas, 44 e 45, e com a Declaração de Filadélfia, que veio realmente dizer, olha, não podemos brincar com os direitos dos trabalhadores, nós vamos criar uma organização internacional, com sede em Genebra, na Suíça, que hoje pertence à Organização das Nações Unidas, é uma agência especializada da ONU, não é brincadeira. A OIT não é um escritorinho que fica em qualquer lugar, é uma organização da qual pertence a Organização das Nações Unidas e, de que, e da qual provém esses tratados internacionais, que são celebrados no âmbito da Assembleia Geral da Organização, com a discussão de Estados, com a, com a discussão de partícipes internacionais e que depois os Estados ratificam e trazem para o ordenamento interno. E muito interessante que a OIT, quando o tema também não está muito é, maduro, além dos tratados internacionais, ela tem as famosas recomendações. Por isso que são, a atividade normativa da OIT, ela se baseia normalmente em duas espécies normativas, os tratados internacionais, chamados convenções, daí direito convencional e as recomendações internacionais do trabalho. Essas... É, compõem um mosaico normativo de proteção do trabalhador que auxilia os magistrados do mundo todo a garantir aquela pessoa que tem aquele direito internacionalmente reconhecido e eventualmente não tem pelo seu direito interno, a lograr é, êxito no pleito que ela deseja perante os, os juízes e tribunais. E, doutor, como é que essas normas e regulamentações, então, elas afetam a nossa própria legislação? Isso é uma, uma questão muito importante e técnica também do direito internacional. O tratado internacional não é algo que nasce do nada, ele não é um, uma, um espírito que ele está vagando por aí. O tratado é algo consertado entre estados, o tratado é algo discutido entre países, um tratado, não tem uma média certa, mas tem, tem tratado que demora 20 anos as negociações do tratado para abrir a possibilidade de assinatura para trazer para o plano do direito interno, ou seja, foi discutido internacionalmente, foi negociado ponto por ponto, vírgula por vírgula, ponto e vírgula por ponto e vírgula, todos os detalhes, fecha-se a negociação, adota-se o tratado, autentica-se o texto, abre-se a assinatura. Depois de assinado, o tratado no Brasil passa pelo Congresso Nacional, vontade do povo brasileiro que o referenda, e volta ao presidente da república que o ratifica. Ora, depois de tudo isso, que se assemelha muito ao processo de celebração das leis, esses tratados têm aplicação imediata e afetam a vida do cidadão no sentido de trazer direitos positivos que podem ser imediatamente exigidos perante o Poder Judiciário. Trocando em miúdos, para simplificar a coisa, o cidadão que olha um tratado internacional e vê olha, eu tenho direito a isso porque o Brasil ratificou, porque o Brasil aceitou, ele simplesmente, numa petição, leva isso mediante o seu... Por meio do seu patrono, leva isso ao poder judiciário e não é que o juiz pode é, dar esse direito a ele, o juiz deve é, cumprir, porque o juiz é longa manos do Estado, ele é responsável por aquilo que o, que o trio Estado fez na Seara, no plano internacional, cumprir e dar aquele direito. Claro, se tiver um direito mais benéfico no plano interno, como eu disse, a primazia é da norma mais favorável ao trabalhador, é um princípio clássico do direito do trabalho, que se aplica também ao direito internacional do trabalho. 90% dos casos, os tratados internacionais são mais benéficos. O juiz então corta os efeitos da lei interna isso é muito interessante para dar aplicabilidade ao tratado. Portanto, ele controla a convencionalidade da lei. A lei que é compatível ao tratado fica na ordem jurídica, a lei que é incompatível sai. Da mesma maneira que o juiz controla a constitucionalidade. A lei compatível com a Constituição fica, a lei incompatível sai. Mas agora nós temos dois paradigmas de controle, tanto a Constituição quanto os tratados de direitos humanos. E as convenções da OIT trazem inúmeros direitos aos cidadãos. Há vários tipos de de trabalho, trabalhadores em minas de carvão, em minas é, gerais e de é, é, é Mineiros, eh, trabalhadores crianças, trabalhadores gestantes, trabalho insalubre, tal, trabalho perigoso que também tem na nossa legislação, as questões de sanidade do trabalhador, os trabalhos que afetam eh, crianças e adolescentes, mais inúmeros. Demoraria um dia aqui para falar eh, todos os temas que estão eh, envolvendo, em, que envolvem as convenções do trabalho e isso tem uma aplicabilidade direta. Agora, claro, o cidadão precisa conhecer isso. E para conhecer isso, isso tem que ser divulgado. Né? e também os advogados por isso aí os cursos importantes para a classe da advocacia, para cada vez mais os advogados saberem, porque ter o direito é uma coisa, a técnica jurídica de aplicar, aí demanda um conhecimento técnico do profissional, ele tem que estar tá habilitado, tanto com direito interno quanto com o direito internacional. Então essa, vamos dizer assim, é a minha luta. Né? Eu viajo todo o Brasil, eu percorro todos os estados brasileiros e a Justiça do Trabalho talvez seja a que mais me prestigia, agora estivemos lá no Tribunal Superior do Trabalho falando isso para juízes de todo o Brasil, para realmente, tanto para advogados quanto para magistrados, para ter essa simbiose. Um pede e o outro aplica. Então tem que entender da mecânica de direito internacional e a minha felicidade é que isso hoje está muito bem compreendido no Brasil. Estou diante de tudo isso que o senhor disse, então as decisões, tanto das Nações Unidas e da ONU, elas são soberanas? Veja, aqui nós temos que diferenciar é, aspectos. As Nações Unidas, elas têm vários tipos de decisões. Né? E os seus órgãos especializados também produzem vários tipos de normas. Por exemplo, eu disse que a OIT é uma agência especializada da ONU, a OIT produz um tratado. Esse tratado é soberano a partir do momento que o Estado o assina e ratifica. E o povo brasileiro aceitou isso no Congresso Nacional. Então tem, uma, tem, uma, tem um trâmite interno de aceitação popular e de ratificação do chefe do Poder Executivo. Há documentos da ONU, esses importantes são documentos formalíssimos, que dependem de uma, de uma publicação no Diário Oficial da União, Então, coisa muito séria. Há documentos da ONU, que também são seríssimos, mas são documentos que a ONU decide sozinha. Por exemplo, resoluções da Organização das Nações Unidas. Há uma celeuma doutrinária sobre esse, esse, outro, esse outro tipo de, de documento, que são as resoluções da Organização das Nações Unidas, as recomendações da Organização das Nações Unidas. A minha posição é de que, se o Brasil ratificou um tratado internacional que prevê, que é a Carta da ONU no caso, ou outros, que prevê esse tipo de expediente, Ora, indiretamente o Brasil está aceitando, se ele aceitou o tratado e se ele deu poder ao órgão, organização internacional, para criar esse tipo de decisão unilateral, eu também entendo que essa decisão deve vincular o Estado brasileiro, porque senão vira brincadeira, quer dizer, eu participo da ONU, ela recomenda que, o, que os países não podem é, processar é, ou beneficiar determinado produto químico, porque isso pode fazer bomba e fomentar o terrorismo. Ora, como não aplicar isso? na prática, né? Então, há uma questão aí dizendo que isso é mera recomendação, que os Estados não poderiam, à luz do direito internacional dos direitos humanos, na minha opinião, é um dever dos Estados implementar as decisões da Organização das Nações Unidas. Mas essa é uma questão que realmente está em debate. Algumas situações ainda são polêmicas, né? É, muitas. <risos> Doutor, eu agradeço muito a sua presença aqui conosco, suas colocações foram muito pertinentes. Obrigado. Olha, eu que agradeço, estou sempre à disposição e é um prazer estar aqui na Justiça do Trabalho